ao respeito com o seu cliente, você deve. São coisas tão básicas, tão, seria assim, tão bobas de falar, mas está tão na cara e tem terapeuta que não respeita o seu cliente. Tem terapeuta que não respeita, tem terapeuta que abusa do seu cliente. Não é para abusar do cliente, não é para.. Res... Você precisa respeitar. Respeitar de que forma? Em todos os âmbitos. Todos os âmbitos. Todos os âmbitos. A gente ora ou outra, vê notícias né, nos jornais de terapeutas aí que estão fazendo coisa que não deve. Então você deve, em todos os âmbitos, respeitar o seu cliente. É homem, é mulher, é criança, é idoso, é idosa, seja quem for. Seja quem for, você precisa entender isso. Você está lá para ajudar o seu cliente. Né? E o nosso campo de trabalho é o pé do cliente. É a massagem nos pés, a conversa terapêutica, identificando as dores do nosso cliente, respeitando as suas dores, porque você precisa, além desse respeito, é... tem que ter esse respeito humanitário, de você ouvir a dor do seu cliente e no time certo você ir fazendo os ajustes. Não ficar espesinhando o seu cliente, não ficar cutucando demais a dor que o seu cliente já lhe trouxe. Então você tem respeito. E esse respeito, então, também vem com a questão da habilidade. O da habilidade. Quanto que eu vou avançar na terapia com o meu cliente? Quanto que eu vou avançar? Ah, mas aí é o campo de batalha. Sabe o campo de batalha que eu comento com vocês? Você precisa ir para o campo de batalha. Onde é o campo de batalha? É na frente do pé do seu cliente. É lá que você vai aprender mais, avançar mais e saber usar bastante disso aqui, ó. Respeito com o cliente. Tá?